Pelos pubianos, ter ou não ter? Eis a questão. Depilar ou não depilar? Higiene ou falta de higiene? Todas essas perguntas vão ser respondidas se você continuar assistindo esse vídeo, mas antes lembra logo de curtir, se inscrever, mandar para todo mundo e... Deixar para depilar depois. Antes de conhecer Mahaprabhu, eu odiava pelos. Eu sempre fazia virilha de cera e tirava tudo porque eu não admitia que eu tivesse com um pelinho assim à mostra. Depois que eu conheci Mahaprabhu, conheci o Tantra, eu ressignifiquei a minha relação com pelos. E aí eu descobri que muito diferente do que eu pensava... Pelo não é sinônimo de falta de higiene, pelo não é sinônimo de ser desleixada, pelo não é sinônimo de estar com o um corpo inadequado. Primeiro é importante a gente saber que os pelos têm uma função de proteção, principalmente os pelos pubianos. E que diferente do que muitas das pessoas imaginam, não, é, não tem nada de falta de higiene ter os pelos. É claro que a gente vai se manter sempre asseado. Sempre bem higienizado. Outro ponto interessante é que depois que eu comecei a ressignificar minha relação com os meus pelos, eu comecei a ressignificar também minha relação com o meu corpo como um todo. Porque se antes eu só achava sinônimo de beleza estar com a depilação em dia e muitas vezes deixava, inclusive, de fazer sexo ou encontrar com namorado, encontrar com paquera, hoje eu me sinto muito mais livre para poder escolher manter os pelos ou, em algum momento, tirar os pelos. Eu sou uma pessoa que não tem muitos pelos, mas os que eu tenho, eu sempre costumei mantê-los. Eu lembro que em alguma fase lá dos 19, dos 20 anos, quando eu ia pra academia, quando eu malhava, né, quando eu era, assim, fortinho, quando eu era fortinho, eu gostava de depilar os peitos do peitoral. Os peitos do peitoral. Eu gostava de... Eu imaginei assim dos mamilos voando assim. <risos> Eu gostava de depilar os pelos do peitoral, né, sabe? Tá bem mais dividido, mas os demais, axila, perna, os pelos pubianos, no máximo uma, uma paradinha. Mas eu sempre, eu nem lembro, em assim, alguma vez na vida eu já depilei a parte inferior toda. E automaticamente eu sempre valorizei muito os pelos das minhas parceiras foi algo que sempre me chamou muita atenção, me dava me dá um tesão a mais. E eu confesso também que eu nunca simpatizei muito com vulvas totalmente depiladas, que para mim, e eu digo Mahaprabhu, me traz muito um aspecto infantilizado da genitália. E aí vocês podem estar querendo jogar as pedras na gente, ah, mas pelo é falta de higiene, ah, mas pelo isso, pelo aquilo, ou então eu prefiro ficar sem pelos é muito importante a gente questionar de onde é que vem as nossas preferências. Por que eu preferia sem pelos? Porque o tempo todo na minha vida, eu ouvia minha mãe dizendo que pelo era anti-higiênico, meu pai dizendo que preferia, que achava melhor e que minha mãe fazia desse jeito, daquele jeito. Então, a minha referência de pelos era muito baseada na educação que eu tive. Se eu ouço as minhas referências, que são meus pais, dizendo que pelo é anti-higiênico, que pelo é feio, que pelo é isso, que pelo é aquilo, obviamente, eu vou entender que o melhor para mim é ficar sem os pelos. Mas vale sempre, e esse é o grande barato do processo de autoconhecimento, a gente se questionar de onde é que vem as nossas preferências. Porque em algum momento lá atrás, os pelos eram enaltecidos. Em algum momento, junto com as depilações a cera, junto com as depilações a laser, isso foi se modificando. Mas o que é que eu, de fato... Acho interessante. Será que eu já experimentei manter os pelos? Será que eu já experimentei só aparar os pelos? São várias questões que a gente vai tirando dessa discussão de ter ou não ter pelos. E o que a gente observa hoje é uma hipervalorização pela genitália depilada, tanto de mulheres quanto de homens. E aí, mais uma vez, eu reforço isso que a Sata trouxe. De onde vem esse desejo essa vontade de se manter no padrão? Se é algo realmente que você gosta, se você acha bonito, tudo bem, mas vale a pena você fazer isso porque você gosta, porque você acha legal e não com a necessidade de querer sempre agradar o seu par ou agradar o gênero que você se sente atraído. Para além de ser uma preferência de escolher manter ou não manter os pelos, é importante você ver se isso te limita de alguma forma. Porque como eu disse no início do vídeo, na minha experiência pessoal, eu deixava muitas vezes de estar com as pessoas, de ter algum tipo de relação sexual ou de alguma intimidade, porque eu não estava com depilação em dia. Então essa minha preferência, entre aspas, era um bloqueador de desfrutar do momento, de desfrutar das relações, de desfrutar do meu prazer. E isso não é saudável em momento algum. E, gente, não tem nada mais gostoso do que os pelos pubianos, limpinhos, cheirosinhos. Você chegar lá, ó, dá uma, uma cafungadinha, uma cheirada. É algo delicioso tanto de fazer quanto de receber. Então é isso. Se você nunca viveu a experiência de fazer sexo com pelos, experimente. Se você, ainda assim, ouvindo os nossos argumentos, quer manter os pelos zerados, você mantém, porque graças a Deus a gente tem o nosso livre arbítrio para escolher como a gente quer se relacionar com o nosso corpo. Eu acho que vale a pena também, se você nunca fez uma depilação total, de repente você experimentar como é que você se sente, como é que você fica, né? Eles vão crescer novamente. E se você sempre manteve ele ali no toucinho, como diz o povo, de repente você não fez depilação aquela definitiva, vale a pena você experienciar, deixar passar uma semana, passar dez dias sem se depilar e sentir como é que você vivencia esse processo. Eu lembro de, de uma cliente que ela viu uma postagem minha no Instagram falando sobre pelos e a partir daquele momento ela se experimentou deixar os pelos dela crescerem já que ela sempre mantinha depilado e o que ela trouxe para mim de feedback foi de se sentir muito mais mulher depois que ela deixou os pelos crescerem um pouco mais trazendo realmente essa ideia da vulva infantilizada de algo mais de criança, tendo os pelos depilados totalmente. Então é isso, minha gente. Conta aqui nos comentários qual é a sua experiência com pelos, se você depila, se você não depila, se você raspa, se você não raspa, se você prefere com, se você prefere sem. Lembrando que todas as opiniões devem ser respeitosas, porque a gente tá banindo todo mundo que está desrespeitando uns aos outros. O canal é nosso, a gente faz o que a gente quiser. Até o próximo vídeo. Até.